Vamos reiniciar então, pedimos mais uma vez desculpas a todos, a internet às vezes nos prega umas peças, mas estamos dispostos a bem fazer, bem dirigir as palavras a vocês. Boa noite a todos, primeiramente pedimos que todos continuem nas suas casas, cuidando da saúde, enquanto a Pandemia perdurada e todos não tiveram condições de se reencontrar. As nossas palestras continuam online, todas as quartas e sextas-feiras, às 20 horas, e nos domingos, às 10 horas. O atendimento fraterno continuou online também, para. Será adicionado no telefone 14 981 -33 -64 e os nossos irmãos também bem los ouvir atentamente tudo o que vocês estão a nos dizer. Estamos iniciando o grupo de SUM, Maria de Nazaré, tratando de autoconhecimento, reforma íntima e espiritualidade. Todas as cartas feiras, início às 19h20 até às 20h50. E Iniciou e hoje, ainda há algumas vagas, com a Fabiana ao contato no 991326853. A campanha de arrecadação de alimentos, vocês podem doar cestas básicas, mantimentos, leite. Pode ser a cesta fechada ou também itens individuais, de acordo com a possibilidade de cada um. Mais informações a no 98 812 9492. Toda ajuda é bem-vinda. O bazar é beneficiente, o modo é masculino e feminino. Preço único de R$ 5,00, atendimento às quartas-feiras, das 14h às 17h, e aos sábados das as 9h às 12 aqui lá, na Portinha, no CIPS na Rua Confidência, 4h12. E também aceitamos doações de roupas, vestuários, cintos, bolsas, tanto infantil como adulto. Esses eram os recados de hoje, obrigado pela atenção de todos, para bem dirigirmos as palavras hoje, vou iniciar com o Pai Nosso, para que todos sintam-se bem harmonizados, para bem recebermos as palavras que serão proferidas hoje. Pai Nosso que estás nos céus.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 Hoje, o tema escolhido por mim Influenciadores nossos de cada dia Primeiramente eu vou ler uma mensagem Recebida nessa casa Cujo trabalho eu deveria ter digitado Já é colocado nos grupos Mas ainda não sobrou tempo Um acróstico Pai Nosso Por tantas perguntas cujas respostas ainda desconhecemos nessa imensidão do cosmos, são exatas nas proporções que deixamos o supremo em nós habitar. São simples os mecanismos, sendo necessário somente deixar penetrar o silêncio de Deus a nosso usurrar. Deixe a harmonia fluir. Não hesite. Faça surgir somente o que deve ser feito. Ser paciente e não se preocupar com o defeito que há em todos. Nenhum privilégio há. Repito, nenhum privilégio há. Somente o trabalho a ser feito. Este poderá negar, ou negar-se-á a si mesmo. Contraproducente seria tanto trabalho já executado, não ser finalizado por não mais acreditar. Acreditem, quando um finda, outro haverá, e a missão se torna ainda mais linda, não constante executar. Vejo que antes não via, sei o que antes não sabia. No entanto, percebo que meu maior erro seria estacionar no conhecimento, sem antes ter na bagagem o imprescindível que seria nada mais, nada menos que poder. Tocar intangível, no qual todas as dores desaparecerão, todas as buscas no passado ficarão, em todos os seres serem realmente reconhecidos como verdadeiros irmãos. E, por fim, os obstáculos. Nada mais serão que simples experiências necessárias à evolução. Hoje, finalizando o meu verbal para vir falar para vocês, surgiu-me uma seguinte questão. Hoje, eu ia falar das influências, nossas, os influenciadores. E uma pessoa me chegou dizendo que o filho está vendo uma mulher e o que poderia ser feito, sabendo que sou praticante aqui na Casa Espírita, embora não seja de outra denominação, me procurou querendo um auxílio. Eu disse que iríamos fazer uma oração de luz ao ser que estava se manifestando para o filho que bem o direcionasse e que ele também tivesse o entendimento para é, estar em harmonia com os espíritos que não, de nós se aproximam como o pai dele desencarnou há pouco tempo questão de dias, as influências, as nossas mediunidades ficam mais suscetíveis a experiências desse tipo. Muitas vezes as pessoas não compreendem bem ou não têm a vivência de como lidar com tais situações. Ela me perguntou se poderia ser o pai Embora uma presença feminina Estava se manifestando Não é Ainda Evidência de que seja Mas O ideal Seria Mantermos Calmos e prece Para que seja solucionado O mais rápido possível E assim fizemos Uma prece Fodificamos uma água. Espero que tanto o menino quanto o espírito que estava se aproximando encontrem-se bem, não influenciando negativamente nenhum, nem o outro. Influência oculta dos espíritos. A pergunta 459 do livro dos espíritos diz o seguinte, influem os espíritos nos nossos pensamentos e ações? Resposta. Neste caso, sua influência é maior do que pensais, pois muitas vezes são eles que nos dirigem. Os espíritos superiores foram muito felizes quando deram essa resposta à pergunta formulada pelo nosso sábio Kardec. Se observarmos atentamente os fatos, chegamos à conclusão de evidência do ensinamento. Sim, meus amigos, somos influenciados pelos espíritos. Somos, ainda, aprendizes que se deixam balançar pelos ventos da espiritualidade, conforme a nossa posição e conforme também a Nossa evolução, nós podemos ser balançados para o mal ou para o bem. Quando ainda jovem, como advogado de júri em Catanduva, tive a oportunidade de defender um réu que havia cometido um crime de homicídio. Antes de defendê-lo em plenário, disse-me o mesmo que só se lembrava do momento em que havia iniciado a discussão com seu desafeto. mas depois não viu mais nada, ficou cego e não se lembrava de mais nada. Só tomou conhecimento de que havia cometido um crime de homicídio quando se encontrava longe do local da cena, Delitosa. Eis aí um caso típico da privação dos sentidos, quando os espíritos menos felizes se aproveitam das brechas que são apresentadas a eles e jogam os seres humanos uns contra os outros. No livro Caravana de Luz. Pelo espírito de Everilda Batista, psicografia de Robson Pinheiro Santos, o espírito nos diz de forma simples e objetiva, mostrando-nos claramente a sua visão espiritual da nossa costa. No capítulo 11, Everilda, na sua linguagem simples, como humilde observadora, apresenta-nos um quadro deslumbrante dentro da sua observação espiritual. Fixando os olhos, pudemos observar como os encarnados apressados se locomoviam de um lado para outro no vai e vem das atividades de uma cidade grande. Alguns iam para o trabalho, outros para casa e outros se dirigiam, talvez, a alguma atividade de lazer ou, quem sabe, perambulavam por aí sem objetivo definido, como muito gosto de fazer também. O interessante é que, do nosso lado, igualmente, uma verdadeira multidão de espíritos se misturava com a população encarnada, formando um turbilhão de seres, de almas que conviviam no mesmo ambiente, muitos dos quais, no plano físico, sem suspeitar da existência desta outra população, cujo número, precedia e muito o da população encarnada. Continua nos esclarecendo o espírito da nossa irmã da Batista. Observamos mais atentamente e vimos espíritos que se apegavam a certos encarnados de forma tão íntima que era comum ver-se entre eles Desencarnados e encarnados, uma espécie de vírus que se assemelham à visão espiritual, ligando as mentes que se sintonizavam. Vi que, quando o encarnado andava e em sua frente havia algum desencarnado, aquele literalmente atravessava o desencarnado que não lhe causava nenhum obstáculo. Já observamos isso no filme Ghost. Os próprios espíritos, não todos, ao passarem onde havia algum objeto material, atravessavam-no como se nada houvesse. Nestas circunstâncias, com base neste depoimento do espírito de Eberilda, que não destoa dos princípios da nossa doutrina, podemos concluir que nós, encarnados e os nossos amigos desencarnados, convivemos em um mesmo espaço, mas em dimensões diferentes. Por estarmos ainda revestidos de uma matéria mais densa, com os nossos sentidos limitados por cinco acanhadas janelinhas, não podemos perceber a outra dimensão da vida que se cruza com a nossa própria e que é tão real como a luz dos astros. As cinco acanhadas janelinhas são os nossos sentidos. Assegura-nos ainda mais nossa irmã Everilda, agora, como desencarnada, assombra minha visão de tal magnitude. Uma população invisível aos olhos dos humanos encarnados, perambula no meio deles, sem que estes, em sua maioria esmagadora, se conscientizem de que estão sendo influenciados. Meus amigos, diante dessa observação, nós devemos nos convencer de que somos influenciados pelos Espíritos, muitas vezes. Mas também nós sabemos que uma casa limpa, sem poluição, sem os miasmas dos vícios e dos males, só poderá atrair bons inquilinos, os bons Espíritos, por certo, procurarão a nossa casa, o nosso corpo, se ela oferecer boas condições de habitabilidade. E assim sendo, haverão de nos influenciar sempre e somente para a prática das boas ações. O um espírito influenciador, segundo o espiritismo, é um espírito que se ocupa Temporariamente de causar transtornos e prejudicar a vida das pessoas, se ele está voltado ao mal, desde que as pessoas se encontrem em sintonia com o influenciador. Dizem temporariamente, pois todo espírito influenciador acaba mais cedo ou mais tarde concluindo que o maior prejudicado com a influência, é ele mesmo, uma vez que, enquanto estiver exclusivamente dedicado a prejudicar alguém, estará estagnado no seu caminho evolutivo. Serve só para os espíritos que influenciam negativamente os outros, os encarnados? Não, serve também para os encarnados que tentam influenciar negativamente os, os outros encarnados causando-lhe algum mal muitas vezes por pensamentos por palavras por indução ao erro quem influencia o outro geralmente trata-se de um que julga ter sido intensamente prejudicado por esse outro nesta ou em outras encarnações, buscando, na influência, vingar-se daquele que julga tê-lo prejudicado. Muitas vezes também os encarnados tentam prejudicar um outro encarnado por uma outra situação, acreditar que tenha sido prejudicado. Não sabe quantos débitos tinha, e nem quantos ainda está causando ao tentar prejudicar, nem sempre consegue. Encosto é um termo popular entre as religiões afro-brasileiras, referindo-se à interferência de alguns, dos mortos, causando doenças, malefícios, dores. Na doutrina espírita, não existe uma estratégia definitiva para os casos de influência, pois são muitos os fatores envolvidos neste processo, que pode também ser confundido com o exorcismo em algumas outras práticas. Na sua maioria, o doutrinamento de almas influenciadoras e com más intenções, dá-se através da exemplificação. As palavras dizem o modelo, mas os exemplos arrastam. Desta forma, busca-se desvencilhar os laços de ódio e vingança através de ensinamentos que abordem questões como a caridade, o amor, o perdão, a moral, e a compaixão entre todos os seres vivos, melhorando, assim, segundo a literatura espírita, o padrão vibratório, tanto do influenciador quanto do influenciado. Vamos voltar lá nas questões dos encarnados, prejudicando qual o remédio nós devemos tomar para minimizar esse problema, oração por aquele irmão que está sendo às vezes, muitas vezes influenciado, aceitando a influência para vir nos prejudicar. Segundo o livro dos médios, no número das dificuldades que a prática do Espiritismo apresenta, é necessário colocar a da influência em primeira linha, Trata-se do domínio que alguns espíritos podem adquirir sobre certas pessoas. São sempre os espíritos inferiores que procuram dominar, pois os bons não exercem nenhum constrangimento. Os bons aconselham, combatem a influência dos maus e, se não os escutam, Preferem retirar-se. Os maus, pelo contrário, agarram-se aos que conseguem prender. Se chegarem a dominar alguém, identifica-se com o espírito da vítima e a conduzem como se faz com uma criança. A influência apresenta características diversas que precisamos distribuir com precisão, resultantes do grau do constrangimento e da natureza dos efeitos que este produz. A palavra influência é, portanto, um termo genérico, pelo qual se designa o conjunto desses fenômenos, cujas principais variedades são a influência simples, a fascinação, e a subjugação. Segundo o Livro dos médios, na questão 245, os motivos da influência variam segundo o caráter do espírito. Às vezes é a prática de uma vingança contra uma pessoa que magoou a sua vida ou numa existência anterior. Frequentemente, é apenas o desejo de fazer o mal, pois, como sofre, deseja fazer os outros sofrerem também, sentindo uma espécie de prazer em atormentá-los e humilhá-los. A impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo enquanto a paciência acaba por cansar. Ao se irritar, mostrando-se zangado, a vítima faz precisamente o que ele quer. Esses espíritos agem, às vezes, pelo ódio que lhes desperta a inveja do bem e é por isso que lançam a sua maldade sobre as criaturas honestas. Ainda no livro dos Médiuns, na explicação 243, reconhece-se a influência pelas seguintes características. Primeira, insistência de um espírito em comunicar-se, queira ou não, o médium, pela escrita, pela audição, pela tipologia, etc., opondo-se a que outros espíritos o façam. A segunda, ilusão que, não obstante a inteligência do médium, o impede de reconhecer a falsidade e o ridículo das comunicações recebidas. Terceiro, crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitáveis e venerados, dizem falsidades ou absurdos. Quarto, aceitação pelo médium dos elogios que lhe fazem os espíritos que se comunicam por seu intermédio. Quinto, disposição para se afastar das pessoas que podem esclarecê-lo ou ajudá-lo. Sexto, levar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever é o sétimo. O oitavo, qualquer forma de constrangimento físico, dominando-lhe a vontade e forçando-o a agir ou falar sem querer. Nono, ruídos e transtornos em redor do médium, causados por ele ou tendo-o por alvo. Não tendo sido os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas sim, os espíritos que deram origem aos espíritas e aos médiuns, e, sendo os espíritos simplesmente as almas dos homens, é evidente que sempre exerceram sua influência benéfica ou perniciosa sobre a humanidade. Seria errôneo, pois, acreditar que os espíritos só exercem sua influência através das comunicações escritas ou verbais. Essa influência pode ocorrer mesmo se a pessoa não acreditar em espíritos ou em vida após a morte, pois esta se dá de acordo com as atitudes do indivíduo, sejam elas boas ou más. Portanto, orar e vigiar nossos pensamentos são muito importantes para evitar as influências negativas de espíritos menos evoluídos e abrir uma sintonia boa com o nosso mentor espiritual e as falanges do bem. Procurar ajuda espiritual em um centro ou mesmo em sua religião para os que são apenas simpatizantes da doutrina espírita, mas de outras religiões, é outro fator importante. Onde quer que busquemos Deus, o um amor ao próximo e principalmente onde encontramos conforto e uma força para nossa fé em Cristo, na busca da verdadeira verdade, Deus se fará presente. A influência configura-se toda vez que alguém Encarnado ou desencarnado exerce sobre o outro constrição, tensão mental negativa por motivos vários, através de simples sugestão, a indução, instigando, estimulando, coação, obrigando, forçando, constrangendo, tentando dominar repetindo várias vezes, ou aqui na Terra, ou no plano espiritual interior. As influências são classificadas da seguinte forma. Influência simples, ela não altera as faculdades mentais, age devagar, de modo insidioso, traiçoeiro, vai minando a existência moral do perseguido, produz tristeza e desânimo, o pessimismo instala-se na pessoa, produz, em consequência, reações neuróticas, de fuga, fobias e tiques, muitas vezes ficando recluso. Consequência. O clima resultante da quebra vibratória levará a vítima cada vez mais a tornar-se vulnerável, com a possibilidade de ligar-se ainda a outros elementos espirituais de baixa categoria, abrindo uma sequência de incidentes, assaltos, brigas, confusões e até acidentes lamentáveis, como o caso que nós vimos da história do Júlio. Nas vias públicas, permanecem bandos de espíritos desclassificados, querendo a toda hora fazer os desmandos, valendo-se dos afins encarnados ou de pessoas invigilantes, aquelas que não oram ou fogem das orações. Geralmente, as pessoas Pessoas sob a influência já desistiram da prece, porque o desânimo lhes invade o íntimo, falta-lhes a fé. Nesse estado, ao começarem as suas rogativas, são praticamente assaltadas pelos perseguidores, que procuram, de qualquer forma, os impedir de orar. Muitos falam que ah, eu tento fazer a oração, mas vem outros pensamentos, eu não consigo desvir, vem alguém me chamar, nesses momentos que nós devemos persistir. Nos concentrarmos na espiritualidade, pensarmos em Deus, nos bons espíritos, em Jesus, nos santos, aqueles a quem nós acreditamos que podem nos ajudar, nos nossos anjos guardiões, nos anjos de guarda, nos nossos proibões, como queiram denominar. Mas, nesses momentos, nós precisamos recorrer a eles para bem fazermos-nos da peste e não esmorecemos. Porque tantos desativos na Terra Ainda é lugar de espíritos inferiores. Ao desencarnar, continuam os mesmos, portanto, permanecendo no estágio anterior. Desse modo, continuarão a prejudicar. Assim, acontecem as influências. Uma vez, ouvindo uma palestra, o filho... Perguntou ao palestrante espírita se o pai estava bem espiritualmente, se ele estava num bom local, se ele tinha se dirigido ao bom local. E o palestrante mediu as palavras, sabia das procedências do desencarnado vivendo nos vícios, nas intrigas, fazendo verdadeiras desavenças aos que o rodeavam. Perguntou ao filho, enquanto encarnado, ele vivia bem? Ele vivia na prática do bem? Vivia preocupando-se com os que estavam ao seu redor, procurando ajudá-los? vivia fazendo as orações procurava harmonizar-se com os que estavam ao seu redor o filho muito triste respondeu não precisa me dizer mais nada eu sei que hoje ele não está num bom lugar mas o que eu posso fazer então por ele o que você está fazendo né? as orações. Intercedendo por ele, para que ele possa se melhorar. No momento ainda ele não está em bom local e não vai, porque a vibração dele não está permitindo ainda que ele vá. Mas nada o impede que ele ainda consiga esse estágio. Esse quadro atual será modificado pela moralização do ser humano. De um modo resumido, as perturbações espirituais poderiam ser classificadas em três graus, em razão de sua intensidade. No primeiro grau, colocaremos os envolvimentos considerados leves, como efeitos também leves sobre os indivíduos. No segundo grau, colocaríamos os envolvimentos mais acentuados com efeitos mais penetrantes, com perturbações consideradas graves sobre as pessoas. No terceiro grau, situaríamos os envolvimentos profundos, com efeitos mais graves sobre as criaturas, sem que estas possam, por si próprias, sair dessas situações. Vamos falar também da autoinfluência. O homem, não raramente, é influenciador de si mesmo. Porém, bem poucos admitem que estão causando esses males. Fazer o evangelho angular é uma boa forma de se evitar receber influências negativas. Só no lar, ou no, no trânsito fazer uma oração, no local de trabalho também ajude percebe-se que o ambiente não está muito agradável, uma prece para aquele local, as energias vão se modificar. A sua presença passiva ao trabalho não será suficiente, é preciso que se encarem Aqui, com muita reflexão, que muito dificilmente poderíamos conseguir de pronto o afastamento de influenciadores. Muitos deles podem estar irredutíveis no seu propósito de perturbar e não será com a ação de alguns minutos que iremos demovê-los de suas intenções. Outros... Estão atuando há tanto tempo, coadjuvados, às vezes, por legiões de comparsas, que sequer pensam em ouvir o que lhe está sendo pregado. Outros, mais pela lei do karma, julgam-se no direito de cobrar dívidas, nada os demovendo do propósito auto-influência, aquela influência maléfica da alma sobre si mesma, causando a si própria a sua opressora, a um verdadeiro campo de batalha em seu mundo interior, provocando alterações de comportamento físico, emocional e mental. Ao pensar através de seu centro mental, a pessoa irradia vibrações ou ondas que se propagam ao seu derredor. A mente emite e, ao mesmo tempo, capta qualquer onda energética que a atinja, desde que esteja vibrando na mesma sintonia espiritual de outra fonte emissora. Cada pessoa atrai os reflexos de si mesma e por onde passa, entra em comunhão com a matéria mental alheia, exteriorizando o seu melhor lado ou mesmo criando perturbação ou desajustamento. Em síntese, somos nós mesmos que ligamos ou desligamos o fio condutor de nossos sentimentos e pensamentos. A projeção mental se vincula, se perpetua e se justapõe, ou se desata, se distancia e se inibe, dependendo da força, da determinação e do grau de conhecimento, isto é, do potencial evolutivo do indivíduo. Desta forma, as almas em desarmonia íntima são semelhantes a um imã, atraem para si forças destrutivas que lhes assinalam o âmago, projetando teias enfermiças através de sua atmosfera psíquica ou de sua aura doentia. Geralmente, a autoinfluência vem acompanhada de sentimentos de culpa, de autocensura, de recriminação, de complexos de inferioridade e de irresponsabilidades pelo próprio destino. Esses sentimentos desagradáveis resultam incondicionalmente. De ideias ou crenças inadequadas e inconscientes, que distorcem o real significado de bondade, de pureza, de honestidade, de retidão, de evolução, de religiosidade e de outros tantos conceitos ou definições. A criatura passa a ser vítima do destino, e tal é a apatia e passividade que a envolve que ela se julga imperfeita e impotente, ignorando até a sua possibilidade de mudar ou de utilizar o seu livre arbítrio. Os altos influenciadores sentem-se tratados de forma injusta pela vida, ressaltando negativamente o modo de ser das pessoas, das coisas e de si mesmos. Nada está bom para elas. São facilmente influenciados e se asfixiam constantemente com as sujeiras do mundo. Por terem uma aura de negatividade, atraem larvas astrais que desarranjam o seu reino interior. Aqueles que se encontram auto-influenciados experimentam um modo de viver complicado ou embaraçado. Sentem dificuldade de analisar, discernir e sentir a vida tal como ela é. A vida é bela desde que nós busquemos enxergá-la como tal. Se nós Olharmos somente para a parede sabendo que temos uma janela e ficarmos fixados somente na parede pouco veremos de belo ali. Mesmo nas paredes pintadas bem arrumadas mas se olharmos pela janela podemos ver um mundo melhor a nos rodear. Quando Quanto mais ignoramos o processo das leis divinas, cultivando mágoa, culpa crítica, baixa estima, ilusão, dependência e outras tantas dores da alma, mais estaremos semeando farpas magnéticas no campo emotivo nosso, intoxicando por conta própria a nossa atividade mental. Para nos libertarmos das prisões da auto-influência, é necessário exercitarmos a auto-observação e aprendermos a testemunhar nossos próprios pensamentos, emoções, atos e atitudes. Mais ainda... É preciso desenvolver uma visão interior que não acusa nem julga, mas unicamente observa de maneira imparcial e objetiva, permitindo-nos conhecer a verdade tal como é. Além disso, é imprescindível aquietarmos numa aceitação serena e honesta, admitindo o que somos e o que sentimos, sem jamais nos condenarmos ou punirmos. A autoaceitação nos facilita a conscientização de nossos desacertos e de nossa ignorância. E se essa conscientização for progressiva e constante, aí nós descobriremos dentro de nós as fontes que nos perturbam a existência, e vamos eliminá-las, claro, com maior facilidade, assumindo a responsabilidade por nosso desequilíbrio, responsabilidade total, não passamos mais a atribuir a ação direta dos espíritos, todas as nossas contrariedades, em geral, são consequências da nossa própria incuria ou imprevidência. Nem lançar culpa em outros, na família, nas pessoas com quem convivemos, no chefe, no outro, em geral, nas existências do passado ou nas regras injustas da sociedade. Por que eu? Por que comigo? A rigor, aqui está o início da cura de toda a autoinfluência. O homem não raramente é o influenciador de si mesmo. Porém, poucos admitem. É difícil a gente falar, né? A gente está errado. Mais fácil achar que a culpa é do outro. Alguns estados doentios e certas aberrações somos nós mesmos que jogamos sobre nós. Nós ficamos doentes por trazermos esses pensamentos a nós. Um médico espírita disse-nos certa vez, e é incalculável o número de pessoas que comparecem aos consultórios queixando-se dos mais diversos males, para os quais não existem medicamentos eficazes e que não são tipicamente portadores de alta influência Essas pessoas são cultivadoras de moléstias fantasmas, vivem voltadas para si mesmas, preocupando-se em excesso com a própria saúde, com a vaidade, ou se descuidando dela, descobrindo sintomas, dramatizando as ocorrências mais corriqueiras do dia a dia, fazendo tempestades em pingo de água, não é? sofrendo por antecipação, Situações que jamais chegarão a ocorrer. Agelando-se com ciúme, com inveja, com egoísmo, com orgulho, despotismo e transformando-se em doentes imaginários, vítimas de si próprios. Esse estado mental abre campo para os desencarnados menos felizes que se aproveitam para se aproximarem, instalando-se assim o desequilíbrio pela influência. Numa situação, uma frequentadora de uma casa espírita, vamos chamá-la de Eva, e vivia com um dores nas pernas. Numa outra oportunidade eu falo em que o livro está essa passagem Reclamava, embora Frequentadora assídua Que a casa As dores Não passavam Sempre doendo Muito a perna E Numa das sessões O espírito Manifestou-se Dizendo-se ser o alvo dessa situação porque na vida anterior ele cativo um escravo ficou acorrentado por dias privando-se de água e de comida vindo a desencarnar naquela situação por culpa da nossa amiga Eva e simplesmente para ela se livrar desse problema, dessas dores na perna, que só estava dando um troco lá, também não estava certo, mas era a maneira que ele encontrou de vingar-se, entre aspas, dela. Era somente a ela pedir perdão a ele, que ela ficaria livre desse problema. Ela, por orgulho, por prepotência, por arrogância, disse que não o perdoava. Frequentadora de todos os passes, de todas as nomes adquirindo-a, o conhecimento que deve ser comum a todas as religiões dar um amor ao próximo. Naquele momento, ela não conseguiu e continuou tendo, passando por aquele problema até o seu desencarne. Difícil foi a vida dela? Foi pela opção de não perdoar, de não dar quem estava precisando naquele momento. Devemos ser egoístas a esse ponto? Por acharmos nos superiores? O irmão estava pedindo perdão por uma situação passada, pretérita, e era tão simples resolver mas ela arrastou um pouco mais essa corrente para uma próxima vida. Portanto, para encerrar, precisamos pedir perdão constantemente pelos nossos atos, ações ou missões, mesmo que inconscientemente tenhamos praticado. E acima de tudo... Temos a convicção de que nem todas as influências que recebemos são espirituais. Às vezes somos nós mesmos que estamos nos auto-influenciando. Na maioria das vezes, são elas geradas por nós mesmos. E assumirmos nossa parcela é a melhor contribuição que podemos dar nós mesmos, que sejamos luz na vida dos que nos circundam, se não pudermos ser luz, que nós não apaguemos as luzes dos que nos rodeiam, e sequer sejamos sombras em sua jornada E para não perder o costume, teremos hoje o acordo. Influenciadores Importante seria a nós Se nada afetasse em nossos dias Ficaríamos leves o tempo todo Levaríamos o nosso melhor a todo canto Unificados estaríamos Como que? Num encanto Entretanto, nem sempre é assim nos caminhos, encontramos desafetos capazes de nos derrubar ou não. Isso é, como percebemos os gestos, aceitamos ou ignoramos. Enfim, deixar a contenda em outra mão, obriga-nos a nos sujeitar no ser, reféns das circunstâncias alheias. A nossa. Elementar escolha, seja do plano espiritual ou dos encarnados, somos nós que devemos optar por não sermos influenciados, que nós possamos fazer as nossas melhores escolhas que as influências sejam nossas ou dos que nos circundam não nos afetem negativamente. Possamos fazer realmente as melhores escolhas, não só para nós mesmos, mas para todos os que nos circundam, encarnados ou desencarnados. Que os nossos pedidos sejam consoantes à vontade de Deus para Fazemos bem o seu propósito. Vamos agora então para a nossa segunda parte. Fazemos a conexão com o mundo espiritual. Aqueles que ainda não colocaram a água para a equipe espiritual flutuival, assim o passam. Recebendo os bons fluidos de toda a equipe espiritual que irá visitar a todos os nós que nós possamos nos conectar com os melhores propósitos, com as melhores energias vindas do alto. Estejamos propensos à prática do bem em todas as circunstâncias dos nossos dias que as influências que até hoje nós trouxemos, nós conseguimos juntar para perto de nós, sejam dissipadas pelos fluidos benéficos das equipes espirituais, não só em nós, no nosso corpo, como também nos lares, que todas essas energias sejam dissipadas levadas onde não possam exercer nenhuma influência negativa sobre nenhuma criatura, sobre nenhuma pessoa, sobre nenhum espírito encarnado ou sobre os desencarnados. Que as nossas práticas estejam voltadas para o bem, dignas de serem apreciadas, principalmente por nós mesmos, para que sejamos sempre rodeados das melhores energias em ao nosso espírito. Assim nós pedimos com, uma, com a oração que o Cristo nos ensinou. Em agradecimento,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 o vírus está assolando a grande maioria e todos possam ser protegidos na medida do possível. E aqueles que o forem, tenham um entendimento para partirem em harmonia e os que ficarem também tenham um entendimento de que estes nossos irmãos precisam mais do que nunca das nossas orações, das nossas melhores vibrações para que a harmonia se restabeleça tanto aqui como lá. Assis.